Pessoal, boa tarde, tudo bom? Sou o Bruno aqui da CompuWord e hoje eu estou aqui ensinando para vocês como utilizar o Hide Drive para exportar os dados de vocês da nuvem. Tá? A primeira coisa, a gente vai lá no site da CompuWord, tá aqui ó. como tô mostrando para vocês, a gente vai vir na opção Softwares e vai baixar o Hide Drive. Eu já baixei ele, por isso que está cancelado aí do lado, mas vou mostrar para vocês aqui. Ó. O primeiro link, ó. clicou em Hide Drive, aí ele vai iniciar o download. Eu vou clicar nele aqui agora para mostrar para vocês. Tá vendo? Ele inicia o download, só que eu não vou fazer o download que eu já fiz. Tá? Feito isso, baixou o arquivo, minimiza, pega o arquivinho que você acabou de baixar, certo? Executa ele. Para executar ele e ele funcionar, você precisa do .NET 4.8. Tá? Então, no seu Windows tem que estar o, o .NET 4.8. Faz a instalação aqui normal. Tá vendo? Não tem segredo nenhum. Tá? Demora um pouquinho para instalar, mas isso é coisa rápida. Ó, tá acabando, pediu para instalar, instalei, pronto, finalizou a instalação, certo? Então vamos lá, acabei de instalar ele, vou abrir o programa. Clico aqui duas vezes, ele vai abrir o programa normal, certo? Uma vez que ele abriu, ó, tem um botãozinho adicionar. Eu clico nesse botãozinho adicionar e aí ele vai me mostrar todas as nuvens que eu tenho disponíveis, tá? Não só do Google Fotos. Nota que algumas delas aparecem se somente leitura. Então, por exemplo, o Google Fotos, ó, só tem a opção de leitura. Eu não posso apagar conteúdo dele, eu posso visualizar só, tá? Beleza? Clique em Ok. Ele vai falar que ele vai se conectar aqui no Google Fotos, vai abrir um navegador para mim fazer a autentificação. Eu vou escolher a minha conta, certo? Escolhi, vou dar permitir lá embaixo. Pronto, conectou. Uma vez conectado, ele vai abrir um Drive Z. Ó, já abriu, beleza? Esse Drive Z é como se fosse uma pasta local, mas esse é o meu Google Fotos que está lá na nuvem, tá? O mesmo que eu tenho publicado no Google, tá bom? Ó, tá ali Então, tá aqui embaixo, certo? Ó, vou vir no meu computador Aí eu tenho o C que é meu disco local E o Z que é meu Google Photos, beleza? Então, o que acontece agora? Eu vou fechar tudo aqui, ó Vou lá no meu Google Photos, tá? E basicamente agora é só copiar o que eu quiser Do Drive Z pro C Então eu vou vir numa pasta compartilhada qualquer Tá bom? Um pouquinho, eu vou pegar um arquivo qualquer aqui Vou escolher um vídeo Ou uma foto tá? Escolhi essa foto aí, beleza Quero copiar ela para o computador Clico nela e arrasto para o desktop É uma forma Posso copiar e botão um direito Colar, é outra forma Tá vendo a foto já tá ali Ah, mas eu tenho um conjunto de fotos Ele aceita você selecionar mais de uma Botão direito, copiar e colar, entendeu? Ou você pode pegar a pasta inteira, copiar e colar, sem problema nenhum, tá bom? Então essa é uma dica bem simples, bem prática, tá? Eu acredito que fica uma coisa bem fácil para você poder trabalhar com seus arquivos do Google Drive, tá bom? Se você falar é, não quero mais essas fotos, você pode apagar elas, já está no seu computador. Você só não pode apagar do Google Drive, porque do Google Fotos, desculpa, tá? É porque a permissão da tá só leitura Beleza? E quando você não quiser mais esse drive Z Basta você clicar aqui no stop ó. Você clicou no desconectar Tá vendo aqui? Ó, meu drive tá mapeado aqui Eu vou fechar ele aqui ó, e vou parar Mandei parar e aí, ah, não quero mais usar ele. Tá? Quando parei já era, já não aparece mais ali. Ó. Esse computador, ó, tá vendo? já não tem mais o Drive Z. Se você não quiser mais usar esse serviço conectado ao seu Google Drive, você clica em remover, dá ok, pronto. Finalizou. Aí já não tem mais nada, tá bom? Vocês já limparam todos os acessos do Google Drive. Tá então por hoje eu fico por aqui, espero que essa dica tenha ajudado vocês, tá? Se tiverem dúvidas, deixem aí seu comentário. Não esquece de deixar seu like e compartilhar o vídeo aí para a gente continuar, tá bom? Muito obrigado, até a próxima, pessoal.